Olá, eu sou o Ia e eu ganhei R$ reais no TikTok Live. Oi, venha você também participar e não perca a sua chance. Meu nome é Rafael, e eu ganhei 208 no TikTok Live. Se junta é a nossa, e ganha mesmo a Olá, eu me chamo Camila, eu ganhei 200 reais no TikTok Live. Venha você também participar, não perca a oportunidade. Oi, meu nome é Luciano, e eu ganhei 30 reais no TikTok Live. Venha participar!